E hoje a gente veio visitar algumas lendas que foi mandado pra gente, né Thaís? Isso mesmo. Mandaram a localização desse local aqui pra você, né? Sim. E a gente vai entrar aí dentro, vamos ver se a gente consegue entrar. Pelo jeito o mato tá tomando conta. Disseram que o local aqui é muito assombrado, né Thaís? É, Thiago, mas não. eu perguntei ainda se tinha alguma história, alguma lenda aqui. Não, a pessoa falou que não sabia, só falou que era assombrado. Desde quando a pessoa mora aqui, falam que esse local é assombrado. Então, pessoal, vamos entrar lá para dentro, vamos ver se a gente consegue entrar, na verdade, né? Porque o mato tá grande demais, né, Thaís? Ah, e a gente tá de chinelão aqui, que vamos ver se a gente consegue. Então já deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra mais um vídeo. Olha o mato, Thiago. Tem que ver também se não tem gente, usuários. Principalmente. Boa Tiago, tem nada. Olha aqui. O tá. que, que é, viu? Ah, Vai é o banheiro. Aqui, ó, aqui é o banheiro. Olha aqui, Tiago, do jeito que a rama subiu, ó. Nossa, cara. banheiro tá desmontando. Ele que tá tirando o piso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não tá tem dormindo, Tiago. Meu Tiago, Thiago, não se fedou, cara. Filma, coisa de... ali. Roupa. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Olha a vista, Thiago. Cara, eu fiquei muito curioso. Curiosa, Thiago, pra saber o que aconteceu nesse local. Tem um monte Vamos lá, ver. Vamos tomar cuidado. Olha aqui, tá tomando conta. Tá é isso. Se é realmente assombrado, não sei. Uia, Thiago, eu bebi água. Será que é de alguém? Não sei. Yeah. Será que alguém tá dormindo aí? Se é realmente assombrado, não sei. Mas que tem gente frequentando aqui. Tem. Tem? tem muito lixo também, né? Ó, roupa. Ai, é muito bicho, cara. Thiago, mas aqui era uma casona, cara. Olha essa porta aí, tem ó. Trabalho. Nossa, aqui tá fedendo tem muito. Pra cá. Fica na beira da rodovia aqui. Tem aqui ó. Ah, tem mesmo. Nossa, que banheirão, cara. Olha o tamanho desse banheiro, Thiago. Só tem banheiro, você sabe? era vela preta. Nossa, olha o tanto de lixo aqui. Não dá nem pra entrar nesse cômodo de tanto Nossa. lixo, pessoal. Oi, olha olha só. Olha! Thiago, vai, tenta ir até ali pra você filmar ali Cara, mas é... Cuidado, seu é. rato Olha, a que aqui aí Pessoal, olha quanto lixo, cara A jeito pegou fogo ali, ó Vou botar uma borboleta bem aqui, ó Cara, quanto disso aqui, deve estar tá poru por o bicho, meu. Na janela aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr a Thiago, ó. Aparentemente a casa era assim, ó. Aqui, nesse cômodo que a gente entrou, era sala. Aqui era um corredor que ia para os quartos, ó. Aqui, dois quartos. Isso, aí um quarto. Aqui, outro quarto. E aqui um banheiro com... Acho que a pia aqui fora, ó. Sim. Deveria ser bem bonito. E é lá no fundo era a cozinha. Será que ela não consegue ir lá pro fundo? Talvez então, não tenha alguma coisa lá atrás. Como uma casona dessa, talvez tenha piscina, alguma coisa. Então, mas é o tamanho de lado ali, cara. na latineta. Tem escrito aí, por favor? Respeitar? Respeitar. Resfere. Não dá pra ver nada, hein, cara? Nossa, tá fedendo muito. Tá, aqui era a cozinha, eu acho. Será que aqui era uma lavanderia? Não, cara. Hum. Podia. Podia ser. Com dois banheiros? Estranho, né? Não tem trilha, não tem nada, hein? Onde dá pra ver? Tem uma trilhazinha pra cá, ó. Cara, de noite esse lugar deve ser tenso, hein, Thiago? Yeah. Hã? É. Yeah. Tem uma trilha que some lá pro meio do mato, não Deixa dá, dá para mais nada ali. De chinelo assim, é perigoso, Thiago Ah, é perigoso, Thiago Pode até ter piscina, ter outros cômodos lá pro fundo Olha aqui, Thiago Olha Se você vir falar assim Ah, mas por que, que vocês estão de chinelo? Nós estamos de férias e estamos trabalhando, né, Thaís? É, hoje a gente tirou pra Conhecer alguns lugares que foi mandado pra gente Que na hora que a gente postou Que estava pra cá, né, Thiago, Santa Catarina Sim, tá. Muita gente entrou em contato com a gente Thiago, cuidado, olha aí Tá caindo. Nossa, Entra rápido. Meu Deus. Bem... Que, ah, que é isso? Olha, isso aqui é umas madeiras. O Thiago, não tem teto lá em cima, mas aqui é a laje, ó. Então, ó. Tô tentando ver se eu vejo alguma coisa pra lá, tá vendo? Mas não dá, né? Vamos tentar entrar por fora ali? Vamos lá. Tentar rodear por fora a casa? Cara, eu queria voltar de noite aqui, Thiago, mas acho que aqui não vai dar pra gente voltar de noite. Que é muito longe e eu tô achando que tem gente ficando aqui então ó tem uma caixa d'água ali aí por aqui não dá velho ai ah, não dá thiago muito perigoso tá vendo? não dá né perigoso nossa mas é sinistro essa casa em tiago caraca mano sinistro pra caramba só que, galera, fica longe pra caramba, né? Fica. A gente tamo... fica, Nós estamos sem KM instalado, né? A nossa é, casa 100 lá. É, 100KM, onde a gente estamos lá. Vamos, vamos só dar uma olhadinha aqui, Tiago. Ó. Se dá para que a gente vê depois desse mato aqui. E é um casarão, né, Thaís? É um Sim, casarão. Né? Ó, tem um Ó, tudo mato, velho. Um morro ali, cara. Tem um morro. Vai ter mais coisas aí? Então. Mas olha aqui, ó. Tudo mato, ó. Não dá para passar. Ó, por aqui dá até para ver sim que.. Que é meio... ele é um precipício, Prespício. né? Ó? É, Thiago, é tenso, cara. Mas, Thiago, essa Tiago tem uma janela lá em cima. Thiago, olha é ali, ó. Tem uma janela lá em cima. Tem mesmo. Deixa isso. eu tirar mais perto. Como que isso lá? Ó, dá para ver mesmo que tem um cômodo ali. Naquela parte de casa ali. Pessoal, dá, tá? tem um cômodo ali em cima. E agora? Queria ver. Da parte da Água? Consegue colocar a câmera aí, amor? Coloca, estica a câmera aí pra ver. Da câmera. Oh, pessoal, ó. Oh. Tá fechado, tá é isso. Amor, será que lá no banheiro dá pra entrar? Ah, ele não olhou pro lá. Mas aqui, ó. Oh. Vem aqui, dá pra vir. Não, não vem aqui, não, vem. Pessoal, ó. Tem uma. Tipo uma porta aqui. É uma porta, Thaís. Tá Epa. Amor, vem, vem, vem. Sem bicho. Sem bicho. Amor, vamos lá no banheiro de novo. Vamos. Cara, me arrepiou, galera. Ui. Olha, é esse que... fundo tem. medo de cobra, velho. Olha, aqui em cima. É. Não tem nada. Então. É uma passagem secreta, tio. Era uma passagem secreta, É que... uma passagem secreta. O que, que será que aconteceu lá? onde oh, Tenta ir ali pra você ver, pode ir. Eu tô com medo de Não, ir pode ir. Um Rato, Thiago. Vai. Pode ir, Thaís. Pode ir. Olha lá pra você ver uma porta. Olha. Ih, tá fechada. Fechada, né, cara? Nossa, ir lá. Pessoal, o sol tá atrapalhando um pouco. Nem sei se vai não dar. Aí, ó, não dá, tá? Isso aí tá caindo, cara. Nossa. Deixa eu Nossa, sair por cara, hum. aqui. Nossa, tinha ali, velho? Não sei. Você viu que é uma porta? Nossa, é muito massa. Será que era uma passagem secreta? Será que tem alguma coisa a Olha aqui. Hum, galera, um garfo. Tiago, se nós tivesse mais tempo aqui, eu ia falar pra gente tentar vir de então, noite cara. aqui. Mas a gente tá muito longe, não dá pra gente voltar aqui de noite. Não dá. Quem sabe uma próxima vez a gente não vem, né, Thaís? Verdade. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma exploração numa casa abandonada, supostamente assombrada, né, Thaís? Isso mesmo, pessoal. Pelo menos quem passou pra gente falou que aqui era um lugar muito famoso. O pessoal falava que era assombrado. Que é sinistro, é, né? É. Que é sinistro, é. Mas e aí agora sim... o que é mais sinistro é aquele quartinho ali em cima. Então, aquele quartinho lá é sinistro pra caramba. É um mistério, né? É. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!